Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre. Vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Sim, meus amigos, hoje trazendo para vocês aqui o Mugen Mortal Kombat New Era. Muitos inscritos aqui do canal, cara, já me mandaram aí vídeos relacionados a esse Mugen que é muito da hora, diga-se de passagem, embora tenha algumas loucuras ali que realmente são muito divertidas, saca? Mas, nesses mugens também, nós encontramos diversos Fatalities nunca antes vistos, Animalities nunca antes vistos. E é sobre isso que eu vou abordar aqui no vídeo de hoje, meus amigos. Porque nós iremos assistir juntos alguns Animalities nunca antes vistos aí, feitos nesse mugen do Mortal Kombat New Era. Para os personagens de Mortal Kombat, cara. Então, se você já tá curioso para poder conferir esse negócio aqui comigo, talvez o meu react e tudo e reagir aí também assistindo, caso você não tenha visto. Já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e não perder absolutamente nada relacionado aí à franquia Mortal Kombat. Jogos de luta em geral e também outros jogos aí desse mundão de games maravilhosos que a gente tem disponível pra gente poder desfrutar aí meus amigos Então vamos lá galera, deixa eu trocar minha tela aqui Eu já tô com os animais aqui devidamente preparados pra gente poder começar a assistir E é o seguinte cara, eu tô trazendo alguns aqui de personagens diferentes, entendeu? E aí, se vocês curtirem esse formato, tem mais um outro aqui que eu achei, de um compilado de animais e tal, que seria aí uma parte 2 que eu poderia trazer em vídeo, com muitos outros, inclusive alguns já bem conhecidos por nós aqui dos clássicos Mortal Kombat. Então, sem mais delongas, pessoal, bora começar a ver esse negócio aqui e a gente vai discutindo ao longo que os animais forem acontecendo. Simbora, galera! Ó, primeiro começando com o fugido aí, ó. O Fujim realmente não tinha animality, né? Porque ele apareceu só no 4. Nossa senhora, mano. Ele vira um falcão, sei lá, que virou uma águia ali, pega o fliperama e joga em cima do cara. Que beleza, hein, mano? Animality, animality. Que da hora, velho. Ah, Striker é famoso. Striker é famoso, Olha o dinossauro aí, rapaz. Esse é famosaço pra caramba, né, mano? Esse dinossauro. Lá do Mortal Kombat 3, lembra até hoje Era um dos animalities mais legais, assim, que o jogo trouxe pra nós Curtia fazer Olha o barulho do Tiranossauro Rex que vocês colocaram de fundo, mano, que da hora Ó, Sub-Zero Clássico, hein? Ele não tinha é, animality, né? Caraca, mano, isso é um dragão de gelo que ele virou ali? Sério? Ele virou um dragão de gelo Que tava dentro d'água, parece Dentro do gelo mesmo, sei lá Que da hora Ó, Scarlet um morcego? Quem vira um morcego? Tem alguém que vira um mocego. Acho que é o, o Sector, que vira um mocego e arranca a cabeça do cara no Mortal Kombat 3. O que ele fez ali? Tá com um uns de alguma coisa? Porque tá saindo uns trequinhos verdes ali do cara? Cyber. Ah, o um morcegão aí, ó. Ai, ó. Ah, rapaz. Esse é classicão, ó. O Sector fazia esse aí no Mortal Kombat 3. Eu lembro até hoje, velho. Era da hora, inclusive, esse Animality. Olha quem rapaz. Vamos ver. Que isso, velho? Que que é esse bicho que o que virou, mano? Olha o Smoke Cyber ali aparecendo no, no fundo ali na árvore, mano, também. Caraca, que doideira, velho. Olha meio, May. Ice. Ah, esse aí era, esse era do Scorpion, não era? No Mortal Kombat 3. No Mortal Kombat Trilogy, na verdade. Era do Scope, ele virava um pinguim colocava O um ovinho que explodia no cara <risos> Que da hora Ó, oh, Johnny Cage Ah, o canguruzão Uou, oh, eles deram uma incrementada, mano Johnny O Johnny Cage ele Já tinha animais, tipo Johnny Cage Não tinha, pessoal, no trilogy Só que eu acho que ele virava um bicho e só jogava o cara pro, Pra fora da tela, assim, ele não pisava Explodia dessa forma Safira ah, o elefantão, mano. Quem que vira elefantão no, no jogo? Caramba, eu esqueci quem que no clássico virava o elefante, mano. Tem alguém que vira elefante, não lembro quem. Ó, oh, Xangão. Ah, cobrona. Característica, mano. Do Mortal Kombat 3 também. Da hora, da hora. Boa. Animality. Ó, oh, Cyrix na verdade, é Scorpion Robô, na, na real, assim, né? Primeiro, eu falei que sem olhar o nome por conta da cor, mas era o Scorpion. Caramba, mano, todos robotizados, né, velho? Os ninjas, que da hora. Scorpion também muito característico do Scorpion, ele transformava em Scorpion no Mortal Kombat 4, eu lembro. Ó, Kung Lao, ele vira um tigre, uma onça, sei lá, né, a pantera, é isso mesmo, Clássicaço também do Mortal Kombat 3. Muito bom. Muito bom. Animality. Sindel também... Ah, Sindel também é característica. Eita! É virar uma Vespa, não é isso? Da hora, da hora. Nossa, mano, bate uma nostalgia é grande ver alguns que a gente conhece assim, cara. É muito foda. A Milena tinha também, não tinha no Trilogy? O Animality, qual que ela vira? Ah, o gambá, gambazinho, é verdade Verdade, isso aí tinha Ó, sim, bora pro Johnny Cage clássico aqui do Mortal Kombat 1 Mano, ele virou um grifo Isso foi um grifo que ele virou, mano? <risos> da hora, mano, os caras são muito criativos, na moral Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui, gente Ó, o oh, Kanozão também clássico do Mortal 1 Vamos ver Uai Esse abutrizão aí É o Baraka que virava esse abutrizão aí? Ah, acho que era o Baraka que virava esse bicho Aí eles colocaram ali Mas pô, ficou legal, ficou legal Ó o oh, Chrome, mano Pô, esse ninja tinha que vir no Mortal Kombat novo, hein galera No MK12, alguma coisa assim Caraca Um Riptor um Velociraptor? Em partiu o cara no meio, mano Ele nem fez nada direito ali, caraca Oxi! Esse Chrome tinha muito que vir, cara Sacanagem, viu Eles podiam fazer ele no Mortal Kombat 2 Assim como eles trouxeram o Tremor, pô Ah, o gatinho da Jade Classicão também, Vocês já vem do Mortal Kombat Clássico do 3, se eu não me engano Não, mentira A Jade tá no Trilogy, ela não tá no 3 Boa, mano. Da hora, da hora esse gatinho. O Jade tá no 3, eu tô me enganando. Acho que não tá, não. Não lembro. Vocês me corrijam aí depois, pessoal. Meu Deus, o Reiko virou um panda, mano. Amassou o cara, velho. Olha o Onaga ali no fundo, mano, que é cenário. Que da hora. Na moral, velho, o pessoal é muito criativo. Sério, essas demonstrações de animais aqui que eles fizeram nesse Mugen do New Era... Caraca, velho, é muito da hora. E outra coisa, meus amigos, a gente não tem só Animalities, tá? A gente tem Fatalities também, que eles trouxeram muitos novos aí pra esse Mortal Kombat New Era. E se vocês curtirem esse vídeo aqui, trazendo esses animalits nunca antes vistos, cara, a gente pode trazer também um vídeo focando nos Fatalities também. Porque tem muitos conhecidos, obviamente, mas tem muitos que eles implementaram novos pra gente poder conferir, saca? Então... Deixa aqui embaixo agora nos comentários, meus amigos, o que, que vocês acharam aí destes Animalities diferentes aqui, de personagens que a gente não tinha no Mortal Kombat Trilogy ali, que eles implementaram Animalities pra eles e tal. Eu achei muito da hora, achei muito divertido. Quero ver muita opinião de cada um de vocês e deixem o feedback se vocês querem que a gente traga aí mostrando fatalis no Cantes Vídeo. Se vocês quiserem sugerir também Mugens que tenham fatalities diferentes Animais diferentes Ou até mesmo friendships, ballads e tudo mais Pra gente poder trazer Deixa aqui embaixo, cara, nos comentários Deixa aí a sua sugestão Eu vou adorar ver de cada um de vocês E não se esqueça novamente de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Eu Vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo aí Até mais E... Fuevos, meus amigos